Fala aí galera do Falou. Hoje eu tô fazendo um vídeo de Creative Versi! Com o André Vou matar o porco! Morre! Morre! Eu quero ver! Matei! Roubei uhum. os itens! Pra mim deu um lag agora. Ô. Oh. Oi. Pega o seu teleporte. Como você teleportar depois? É, aí eu vou deixar aí a área da nossa casa. Primeiramente a gente vai ter que pegar vinhas. E madeira. É. Eu tô pegando madeira aqui. Hum, Aperta aqui. Velho, eu achei um bagulho estranho aqui. Acho que um... deixa eu ver o nome. Ó. Oh. Que cogumelo? Caraca, acho que era beterraba, sei lá, daí eu apertei yeah", e eu eu tô com tipo um poção de regeneração. Oh, eu achei uma cachoeira ali. Claro. E vinha Hum. Vai pegando vinhas, velho Vinha é ah. muito importante ah, Tem mais vinha aqui? Não. Tá as vinhas, né? Eu acho que é bom a gente Fazer primeiro A casa de madeira, né? Ah, eu já vou evoluir o meu. a minha luvinha aqui, sub-itens. Pera. Ó! Oh, eu craftei o meu. Eu posso craftar um pra você também. Eu crafito. Ó, oh, eu vou te dar as linhas. Ah, é, que você pegou lá, não? Uhum. Pera. nós tem que achar pedra. Beleza, eu craftei. Nossa! Ai! Travou, entrei na caverna e travou tudo. Mata esse porquinho. Porra, maldito! Mano, Ai. o botão E não tá indo. Pra ir no inventário? Sério? Aham. Uhum. Ué. Aperta aqui um pouco. E aí abre um negócio de craft. Aí você aperta aí o inventário. Um bag. Quer dizer. Nossa, tô tocando uma música muito chata. Tá, Mano. Oi. Eu tô querendo... Ah, tá. Já consigo fazer. Ai, é por causa do gravador. Oh, olha aqui o que eu tenho. Uau. Eu também tenho a luva. Não, olha aqui, ó. Ah, tá. Agora eu tenho que tomar tapu. Eu vou pegar. Esse... Essas. Ah, essas gramas aqui, velho. Algum bicho me bateu, mano. Estranho. Meu, achei meu. Velho, eu acho que é bom a gente pegar essas gramas, porque pode vir semente, né? Uhum. Ah, que sorte, cair na água. Mano, tá vindo semente também. Pra nós plantar, né? É... Eu só não sei como planta. Nem eu. Ó, achei um bicho aqui, ó, verde. É, é tipo, uns um Só que diferente é que tem coisa redonda. Nossa! Eu liberei uma armadura vou fazer. Hein? Olha. Você tá fazendo a casa? Não. Tá fazendo o quê? Ah, eu também já profitei a Wood Sword. Eu tomei. Olha o shit. Oh, tô bugado! Não! Tô... Ah, velho! Eu não tô conseguindo ah, conseguir. Eu acho que a é... que não é bom fazer a nossa casa aqui, né? Por quê? Sei Aí, lá. Tá... Vamos fazer em outro lugar, assim, tipo, não fazer ali, vou colocar em outro lugar, talvez. Eu entendi, colocar o quê? Talvez a gente expande, expande mais sei lá. É. Veio o couro. Do bicho? Ah, do porco. Vem aqui, mas... Morreu! Não! Ele tá vivo! por aqui! Desculpa! Desculpa, bichinho! Desculpa, bicho lique! Ah, é, né? O jogo Eita. tá de graça na Steam. Caraca, mano! Tá... Às vezes tá lagando, sei lá! É! Pra mim aqui tá de boa! Sim. Nossa, o bicho voou, velho. Olha pra onde ele foi. Hum, eu tô vendo. Achei quebra. Finalmente. Ué, bugou! Tem um bicho da... Um bicho... Fogo azul. Filho. Ele tá vindo atrás de mim. Oh, perrou, ferrou. Ai, eu nem peguei o um negócio que tinha ali, velho. Oh, cogumelo. Travou, Pra voo, mano. Se você, você comeu fogo melo? é para a vida. Olha quanto hum. negócio aqui, velho! Quanto mel? Vamos fazer a casa aqui mesmo. Caramba, velho! Tá lagando, sei lá porque. <risos> é aqui, porco! Vou pegar predos. Predos. Eita! Só fode olha o oh, porco caramba mano que ai peguei nossa que ladrão eu vou fazer aqui ó bug de textura aqui tava com bug de textura mano cadê num bloco ali tava com bug de textura não é você não Ô, oh, vamos expandir mais aqui, ó. O quê? Aqui, ó, onde eu tô. Ah. Não, não, não, não, não. Seus gráficos estão tá no máximo? Não. Tá no good? Ah. É. Bota no mínimo. lá. Não, deixa no bullying. Por que no gude? Eu tô no mínimo, tá bom. Tá dando mínima travada. Ah, vou deixar no mínimo então. Tá. É, quase a mesma coisa do máximo. Só muda é... Sei lá, o sol. Não tá respondendo, né? Peguei mato! Então? Pega! Caraca, mano, não tá respondendo. Tem que esperar. Brown Chihuahua. Aí Mano, é a mesma coisa o gráfico no mínimo. Só diminui o lag Ó, oh, um negócio aqui Outro Cogumelo Oito Eu acho que assim tá <risos> bom já O que? Botou um negócio ali no chão errado Acho que assim já tá bom, velho. Só vou tirar essa parte aqui. Mais daqueles cogumelo lá. Tá cheio aqui? Sim. Morre, tadinho! Nossa, toda ele foge, velho. Morre. Morreu. Veio o Gubigu. Nossa, foi é mal. Aqui vai ser a nossa casa? Ah, é, acho que tá bom, né? Uhum. Nossa, tem um lago aqui da hora. Vou matar aquele bicho aqui também. Morre, maldito! Ai, ele entrou a porra. Marrão. Tô pegando couro. É bom pegar couro mesmo, velho Hum. Gubi, hum, Guba pra lá. E pra cá. Tá fazendo o quê, mano? Né? Só tô pegando ali Não, eu vou pegar ali, naquele negócio Ah, deserto! Ah Ah, que deserto é? Sei lá, de argila? Agora eu vou fazer madeira, hein? Tem que fazer o processo agora, né? Eu acho que sim. Falta pedra, tem pedra? Enquanto eu vou fazer o processo, você pega a pedra. Não, eu vou fazer casa. Olha Tô mudando. Tá ficando de noite, hein? Ou tá ficando de manhã sei lá. Acho que tá ficando de noite. Eu vou pegar... Eu vou fazer uma área aqui. Velho, eu acho que... Eu já vou pegar... Areia, velho. Ai! Uhum. Né? Já faz vidro. Tem areia aí? Tem. Ah, é. Deserto Tô pegando um monte de pedra Deixa eu ver Tem ah, concha é... aqui, velho Nossa, o negócio de homicídia Acho que 20 uh, areia tá bom, né? Eu acho que tá. Ah. Porque uma areia faz um vidro só. Nossa, tá de noite, eu nem vi. Hum. Oh pegada. Tem um bicho que deixa cego aqui. Fala. Acho que ai tá eu peguei trinta e hein hum. agora eu fiz o um processo ali aí Rod. e fazer o extrato. Ó, vou fazer um extrato. Eu tô fazendo twine que é corda pra quê? Roupa, pra Ah, roupa, né? eu vir aqui embaixo tá é de dois cor mais um mais dois coros e dois daquele daquele lá o daquele caranguejo lá sabe uhum. ai pera. que vou fazer uma área de mineração extrato Oh, eu vou fazer a área de mineração aqui. Uhum. Vou ver o que é Beleza. preciso fazer. Espada de pedra, velho. Cuidado, que tem um monstro aí. Ô, oh, me dá twine! Twine? Ei, você precisa adivinha. Ai, Ó, oh, vou fazer. Tá vendo? Ô, oh, viado! Ó, bicho! Ai, um viado, mano. Você tá batendo Foi mal Velho, Nossa, eu tô com pouca voltou? vida Eu tô com muita pouca vida, velho Ei, O quê? Você já voltou, né? O quê? Eu vi Claro Mano Ah, não, não perdi que você voltou isso aí que fazer agora Mano, tem que fazer esse que bagulho é? aí. De madeira que? Eu tenho duas madeiras aqui, eu acho que é cendinha, sei lá. Ó, oh, esse Wood Rod aí é meu. hein, Eu, eu uhum. preciso dele, depois eu sei que. Nossa, vai ser muito doido aqui. Você quer colocar nossa casa de é, madeira eu... vermelha? Se tiver, tem e eu posso Batispada fazer hoje pedra, hein? Olha aqui, vá. E esse bicho aqui, será que dá pra matar ele? Oh, como pai, você fez a, a vinha? vinha? Ah Que vinha? O de rock? Vines Eu tenho vai vine aqui Daí Ah, e... não, não, não, não, não, não dá não, não dá não Não dá Olha. Mano, atrás de você tem um bicho que cega eu achei, eu achei melhor que a gente fizesse a casa. Né? Cara, eu acho que é bom a gente ir ficar na área de mineração. Não, eu preciso de moça. Você tem moça aí? Olha Nossa. o bicho, velho. olha eu roubei a dor. Volto pra lá. Ah, eu tenho um, Me dá? Gura Só dois? Ah, mas tá bom já. Eu só fazer isso aqui, ó. Ih. É um chato aqui, véio. velho Velho, é... o que que cogumelo cura? É não. o é o vermelho Ah tá, então eu vou fazer o Mano, eu comi o outro também Eita. Tem que ter Não tira a tocha não, hein? Nossa, mano, vai ser muito da hora. Talvez hoje minha conta chegue. Aí vai ser muito da hora. Talvez eu volte a gravar vídeo de novo. Pô, você não acha que já tá na hora de encerrar? Já passou mais de 10 minutos. Não, ainda não. Hum, já passou meia hora. Sei lá. Passou uns 20 minutos já, sério Oh, sai com esse negócio da frente, eu não consigo ver Você sabe né, que quanto mais descer, mais leveis, tipo, level de... Tem outro tipo de mundo, né, embaixo. Uhum. Tipo isso. Talvez a gente consiga no quinto ou terceiro episódio chegar em um, talvez. É, né? No primeiro. Vai ser bem difícil, porque tem. Tem que ter um monte de item. É, eu acho que. Tem que Pelo ter. Pelo menos item de ferro a gente conseguir. Tem vai que ter luvinho um de diamante. Vai conseguir chegar lá. Mas pelo menos a gente usa item de ferro, né? É. Tipo Mas... armadura de é ferro É isso aí. É muito difícil. Ué, eu não tô chegando nada. Cadê a tocha? Ah, chegamos na pedra! Você consegue pegar a pedra? Eu sei, por que Ah, é só da frente. Mano, você pegou errado. Como assim? Tinha pegado tudo errado. Já tem bedrock aqui, velho. Bedrock? Ah, aqui vai. Stone, velho. Ah, limestone, Isso. não bedrock. Tem que pegar Stone mining cell. E agora? Vou pegar pedra aqui. Não um pouco. Tem limestone e Bedrock aqui. É. O bedrock que dá pra quebrar, não bom um Minecraft. Oh, achei uma pedra! Eu acho que ter mais pedra. Ah... Não. Ah, só já. Já? Ainda bem. Não, eu tô com 95 pedra. A gente tem que achar aquele caranguejo lá, né? É. Tô fazendo armadura. Ah. Não vou fazer a casa agora. Olha uma porta, eu vou fazer. Já fiz a porta da nossa casa. Vai ser aonde a porta aqui, né? Ó, aí eu passo madeira. Já tem madeira aí, né? Ó... Oh, ah, esse... Já, já tem, por quê? Ué? A porta no meio. Ó, oh, já tem a porta, já, hein? Ah, eu apertei shift, achando que era Minecraft. Vamos matar esse porta aqui. Globo. Uhum. eu acho que aqui já tá Eu Precisa fazer o de manicel. A gente precisa fazer. A gente precisa pegar carvão. Tá Onde tem carvão? lá, você tá expandindo? Não, só tô abrindo aqui para não ficar grudado assim com a parede. Deixa parece que a nossa casa tá no chão. Opa! Nossa, velho, apareceu um bicho que precisa aqui, ó. Me ajuda aqui. É o caranguejo lá. Caranguejo! É o caranguejo. Ajuda. Ajuda. Uh, uh, uh. Vai morrer fácil já que eu tô com espadão É, matei. Peguei, e vi três dele. Nossa, esse caso vai ficar muito desregulado Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro, cinco Ó oh. Ali do outro lado. Mano, acho que ó, a gente só fiz. tem, olha só, eu tenho que ser até aqui onde eu fiz agora, o negócio. eu uhum, vi. Uhum. Opa, eu fiz certinho, opa. Eu vou tirar aqui. Minha madeira tá acabando Eu tenho 37 ainda Não, eu tenho 22 madeira normal Eita, eu acho que eu fiz alto que nós. Ah não, eu fiz certo ainda Um, dois, três Três tá bom, velho então, é só três. Ah, véi! Eu sou tão rápido que eu não consigo nem controlar. Caraca, agora tá dando lag pra caramba. Como assim? Eu não tá lagando. Muito. Tá, eu vou encerrar o um episódio de hoje, né? É, a gente vai fazer umas coisas e adiantar pro próximo e falou É, verdade, nós temos que tirar print Vou fazer tudo mesmo Eu vou tirar print Eu também tenho que estar tá aí, né? Gente da casa, sabe? Tá aqui, ó. Aê. Falou!